E aí pessoal, tudo beleza? Estamos aqui no canal GameTV hoje. Eu sou o seu youtuber de Priston Rodrigo. Estamos aqui para saber tudo de mecânico. A build híbrida, build tanker, a build power de mecânico em 2020 no BPT. Vamos saber tudo com este grande mecânico aqui, o boleiro MS-160 do Midranda. O mecânico do Caio Vinícius. Forte abraço aí pro Caio, um grande salve também a todos do Midranda e todos que estão me assistindo aí. Vamos lá. Este é um vídeo para você que quer o o mecânico, que tá afim de jogar, para você que parou de jogar um bom tempo e está voltando agora, retornando ao jogo e quer saber como que está a classe. Já temos Tier 5, novas skills, como você talvez saiba. E temos aí uma nova skill, não se upa mais, com GG, com Golpe Grandioso. Agora é com Ciclone. Essa skill aí, e mata muito, hein. Velocidade muito grande. E o Ciclone também puxa todo o poder do Golpe Grandioso. Olha que maneira Tem um adicional, e tem mais um adicional ainda. Então você tem que usar... GG T3, golpe grandioso. Level 10 sempre. Olha só o status aqui: 11k de defesa, galera. 410 de absorção. E eu estou com maximizar. Hein? Vamos depois ver como é que fica com armadura metálica. É, atualmente o level limite no BPT é 170. É, ele chega aqui a 3600. 82 de HP, tem as runas agora né, que pode dar mais HP pro seu char, já já eu explico, Escudo Extremo é level 10, tá, Armadura Metálica é level 10, Escudo Extremo dá bloqueio, funciona mecânico, funciona com armas de duas mãos, e Metal Armor, Armadura Metálica puxa toda a absorção da skill Absorção Física, e aumenta também a defesa do mecânico, mas não pode ser usado junto com maximizar. E é isso aí. Amplifica o poder da absorção física essa aqui, ó. Como você, né, player de longa data de mecânico já conhece, você player raiz que jogou lá atrás 2010 com o mecânico, mas talvez tenha dado uma pausa no jogo, conhece a skill. Encanto poderoso, agora é da tier 5 pessoal, nova skill. Este é um buff incrível, que funciona em parte, amplifica também o poder máximo e mínimo. Todos os grupos, todos os membros do grupo, e também o seu próprio poder mínimo e máximo. Com alcance, né, limite. É implosão no tier 4, tá, level 10. Ela proporciona uh, absorção mecânico, teve um pequeno aumento na duração. 2010 pra cá a implosão esferas magnéticas, skill da build spark não é utilizada ainda é utilizada só com visual praticamente porque tem um dano muito baixo raramente se usa level 10, mas só para visual mesmo né não causa muito dano ainda por enquanto né, vamos ver não foi balanceado mestre das armas mecânicas mestre dos mecânicos, level 10 Bônus no dano, 41%. Skill passiva amplifica permanentemente o dano do mecânico com armas mecânicas. golpe grandioso, GG, level 10. Importante por level 10, porque amplifica o poder do ciclone, tá? É, mas também é usado em levels mais baixos para matar boss, etc. Até pegar esse aqui, ó. Ciclone, esse level 8. Level 8 não tem delay. Skill de dano 1 a 1 física. Do mecânico, skill muito boa que você vê agora na tela aí, dando um a um três hits, puxando o poder do GG. Olha só: garra, garra, Verus é o novo item do BPT. Novo, né? Entre aspas, tem uns anos já do 14x, sete de itens, veros com runas, as runas que proporcionam um grande aumento de atributos para o seu char, já já eu explico isso aí para quem não sabe, Tô lançando em breve um vídeo no canal sobre novidades de 2010 a 2020 no BPT, então fique ligado aí, deixe seu like, se inscreva no canal, também ative o sininho, sempre importante para receber notificações de vídeos do canal. E este aqui é o novo mapa Abismo do Mar. Maximizar, também level 10, importantíssimo. Não pode ser usado junto com a metálica. E não pode ser usado junto com a abstração física. E nem com automoção. Mas amplifica bastante o poder do mecânico. Ajuda bastante. Também põe level 10. Então, nós temos já, Tier 1, Escudo Extremo, Absorção Física, Level 10. Tier 2, Maximizar, Level 10. É, tier 3, Armadura Metálica, Grande Golpe, Golpe Grandioso, né? E Mestre Mecânico, Level 10. Tier 4, Implosão, Level 10. Tier 5, Hipersônico, Encantamento Poderoso. E Ciclone, Level 8. Hipersônico, Level 10. Encantamento também é level 10, hipersônico, level 8 sem delay, repetindo, hipersônico, aliás, ciclone, level 8 não tem delay, tá bom? Level 9, vai haver um delay chatinho lá. É, o que mais? É, adicionais golem, esferas e minas terrestres. Uh, da tier 5 do mecânico Minas Terrestres é a skill que ele não usa por enquanto, skill diária, mas que é muito fraca, não tem utilidade por enquanto. Da tier 4, você não vai usar esferas e nem o golem. O golem é importante para os uh, auto tá mas esferas da Blue Spark você não vai usar por enquanto, até que balanceie né, o Spark-mec. Isto tá para build tanker e para build uh, power, tá bom? A, é, uma simples skill muda tudo, né pessoal? Se você usar maximizar, vai estar usando o build power. E se você usar uh, metal armor, a armadura metálica, você vai estar usando a build tanker. Mas não é só isso. As skills são um complemento para definir o seu tipo de build, né? Tem muito mais coisas. Tem status, tem runas. E estamos agora aqui em Estada Sombria. Também novo mapa, 13x. Mapa que você talvez não conhecesse, se você é um player antigo e está retornando agora. E se você já conhece, né? Sabe o quanto é importante esse mapa para você alcançar aquele 14, 15x no jogo é um mapa muito importante mas que aqui o dano já com... é complicado né, os mobs tem um dano um pouco mais forte e tal bom, continuando nosso guia de mecânico tá é... tem 5 tem builds possíveis é... duas delas por enquanto não estão sendo usadas porque estão enfraquecidas, não estão úteis não estão adaptadas à realidade do jogo até que se balanceie, né? que são a Build Spark, é ineficiente, e a Build alto que também não está muito boa não, não está ideal. As Builds usadas, por enquanto, são a Híbrida, a tanker e a Power, tá? com alguns mecânicos usando a Build Pure Power como uma outra opção. Tá? A Build Pure Power, como será essa Build? Você vai simplesmente não colocar pontos nenhum em inteligência, deixar o básico 34, se não me engano, o mínimo possível. E você vai, uh, assim, colocar pontos em força. Essa seria a build Pure Power, pessoal. Tá? Junto com maximizar e uma boa arma de duas mãos. Agora, como é que seria a build Tanker? A build Tanker, ela vai usar tudo para defender mecânico com algum poder ofensivo. Você pode colocar pontos em vitalidade, se não tiver runas, você pode uh, ficar de escudo extremo, não usar armas de duas mãos, ativar só metal armor, armadura metálica, sem usar maximizar, por exemplo, para poder tankar mais. Uh, se você tem runas, nem precisa colocar pontos em vitalidade. Tá? que as runas em si já vão te amplificar muito seu HP, então nesse caso não precisa colocar em vitalidade. E o mecânico power, que acho que é o mais usado hoje em dia, seria assim, ó, o mecânico power usa maximizar, ele pode também atacar com garra e usar escudo, mas ele usa maximizar sempre, como skill principal. tá? É, agora, como é que é a evolução das builds ao longo do tempo do level 1 ao 160? Eu vou dar um resumo aqui, tá? um resuminho para vocês. É, do level uh, 100 em diante, é só build começa a se formar, tá bom? É, você pode é, com como tanker, se tiver maus equipamentos, equipamentos não tão bons assim ou você pode upar como mecânico power se tiver bons equipamentos para tancar. Em então, todo caso, eu te recomendo usar a build física sempre, não a build mágica, tá? Ou seja, o que, que é isso? Não usar skills em área, porque no momento não estão balanceadas. Atualmente, em 2020, não estão balanceadas. Claro que contamos com isso, que seja balanceado em breve. Né? O mecânico Spark, no mínimo e na terrestres, para poder upar bem. Mas eu te recomendo o com build física em grupo, tá? É, até porque mecânico vai ser muito bem aceito em partes. O encanto poderoso ajuda muito a parte inteira. Amplificando dano. Toda parte. Então, toda parte, todo grupo que é mecânico. Daí você vai... A princípio é assim, level 100. Colocar pontos em que? Ciclone ou encanto poderoso eu não te recomendo jamais colocar pontos primeiro em implosão tá? eu sei que são 25 pontos eu acho 24 pontos de absorção a mais mas vai é por mim isso não ajuda muito o que ajuda mesmo a parar o golpe é bloqueio e evasão então eu te recomendo colocar de pontos zp primeiro em encanto poderoso porque vai amplificar o seu poder físico e vai também ajudar sua parte, No tá? seu grupo. Claro, você vai conseguir tranquilamente no level 100, você consegue tranquilo colocar os 10 pontos em Encanto Poderoso e uns 6 ou 8 pontos em Ciclone. Consegue tranquilamente, tá? Uh, então, duas skills principais para você upar primeiro, Encanto Poderoso e Ciclone level 8. Tá? Depois você pode upar ali hipersônico tá até o level 10 lá pelo 13x vai ter pontos para isso já daí em diante recomendo você upar implosão daí sim né tá sobrando pontos coloque implosão level 10 e aí você vai ter pontos sobrando já para colocar em em outras skills em golem e dos pontos SP, como é que fica? Até o 13X, você vai conseguir muitos pontos para investir em muitas coisas dos pontos SP. Mas a build mesmo só se completa lá pelo 15X.